Brasil na frente, cada vez mais líder do Campeonato Sul-Americano Juvenil, passadas três etapas da competição. Não é a mesma liderança que nós tínhamos implicado no primeiro dia, até porque no segundo dia o Equador acabou sendo o país com o maior destaque, no terceiro dia foi a vez da Colômbia ter meda três medalhas de ouro individuais. Mesmo assim, foi o dia da velocidade, onde o Brasil começou logo vencendo a primeira prova, 50 metros nado livre juvenil ar feminino, onde a Stephanie Baldutini, mesmo doente, vai lá e vence a prova, sendo a única a nadar abaixo da casa dos 27 segundos. Stephanie ganhou com 26.77 e olha para o que eu que tenho visto, como está o estado de Stephanie aqui, foi uma grande prova e um grande resultado. Na sequência veio os 50 metros nado livre juvenil a masculino, aí com dobradinha brasileira, Matheus Bueno em primeiro, Lucas Tudoras em segundo, os dois apertados, que não foi a prova muito fácil, só foi decidida na parte final da prova. O 50 livre juvenil B feminino, para mim ganhou a favorita, que é a Anica Delgado, nadadora que foi finalista e semifinalista dos Jogos Olímpicos da Juventude, nadadora do Equador. Ela ganhou com 26,29. 29 e olha que ameaçando o recorde de campeonato que ainda é da Alessandra Marquioro de 2011. O Brasil na sequência, medalha de prata e bronze, com a Emê Luiz levando a prata e a Ana Carolina Vieira, o bronze. Os 50 metros, dado livre, juvenil B, masculino. Como o Lucas Souza, nosso melhor nadador, não fez o tempo na hora certa no campeonato brasileiro, acabemos sendo representados pelo Vitor Baganha, que ficou com a medalha de prata, e o Bruno Guerra, que ficou com a medalha de bronze, quem ganhou a prova 23,76, o da Colômbia, o Camilo Marrugo, olha, 23,76, para ganhar a, a, a categoria juvenil B masculino é um resultado relativamente fraco. Na sequência vem as provas dos 200 metros borboleta, Brasil fora do pódio do 200 borboleta juvenil A feminino, o, a, o nosso melhor resultado, a única finalista na prova era a Júlia, ela fica na sexta colocação, 2,26,92. No Juvenil A, masculino, vitória individual do Lucas Tudoras, de ponta a ponta, nadando muito forte, a segunda vitória dele individual na competição, foi o único a quebrar a barreira do uh, 2,10, vence, vence com 2,8,51 e o Stephanie Steverink ficou em segundo lugar com 2,10,01. Nos 200, Borboleta Juvenil B Feminino, o Brasil outra vez fora do pódio. E aí, até com os tempos, até lá em determinado momento, que eu até achei que a Maria Fernanda Costa poderia chegar, pelo menos entre as três primeiras colocadas, mas acabou na quinta colocação com 2,21,79. Ganhou a prova com 2,17,28. Aliás, essa prova ela não teve eliminatória final, foi uma prova de final direta. Uh, mas essa nadadora, Maria Garcia, que é vencedora da Colômbia, ela tem 2,13 e venceu a prova com 2,17. O recorde da, da, da, da, do campeonato é 2,14. Acabou sendo uh, uma prova também de nível um pouco baixo. Nos 200, borboletas juvenil, B masculino, Gustavo Saldo ele parecia que estava nadando para uma grande marca, e até o 2 3, não deixa de ser ruim, 2 3, 55 para essa época de treinamento, focado no troféu Brasil que acontece na próxima semana, mas a forma como ele nadou a gente esperava um pouquinho mais, ele passou 27,41 41 primeiros 50 metros, 57,76 76 nos 100 metros, e aí voltou uh, na casa de 1,5 um e alguma coisa, ou seja, uh, a volta do Gustavo foi um pouco ruim, e até essa volta do Gustavo ele acabou até sendo aproximado ali o... O Patrick Pacet, treinador do Peru, no final chegou a se aproximar, o, o, aí sim o saldo acabou apertando um pouquinho mais e ganhou a prova. É, o, o, com certeza, ele, ele provavelmente deve ter trabalhado um parcial que vai ser utilizado na próxima semana, quando ele for tentar tudo, quem sabe quebrar a barreira dos dois minutos, mas aqui a volta dele um pouco comprometida. Nas, logo em seguida vieram as provas dos 1.500 metros estado livre, nós tivemos uma ausência do Vitor Balancega, que era o nosso melhor nadador favorito para a prova, não estava se sentindo bem, com uma indisposição estomacal, acabou sendo retirado pelo treinador, o treinador dele que, que está aqui em Santiago, o Fábio Cremonês, optou por não colocar na prova. E aí, nós tivemos uma boa disputa por quase toda a prova, né, entre o Eduardo Cisternas, que é o, o herói local, o nadador do, do Chile, quanto o Stefan Steverink que, que saiu dos 200 borboletas, não teve 10 minutos de intervalo entre a prata dele nos 200 borboletas e os 1.500 metros, mas olha, ele nadou praticamente 90% da prova na liderança, até começar a ser atacado, talvez ali nos últimos 150 metros, quando o Eduardo Cisternas não só botou um ritmo, pegou a frente, inclusive bateu o recorde de campeonato, recorde de campeonato, que era do Miguel Dávila, nadador da Colômbia, desde 2009, 16 ,09, 31, ele ganhou com 160665. O 65 O Stéphane Steverink, medalha de prata, 16-12, olha gente, com, saindo 200 borboleta, e nadar os 1.500 na sequência, foi um bom resultado para o Stéphane também. Fechando as últimas, a última prova individual do terceiro dia, os 1.500 metros nado livre, uma prova que eu até conversei ontem com o Eduardo Moraes, que foi o nosso único representante, o um saldo estava inscrito, mas foi retirado da prova, já com antecedência. O Eduardo Moraes liderou a prova, pelo menos dois terços dela. E, e, e, pelo, mas eu até conversei ontem porque eu já tinha visto essa prova do Eduardo. O Eduardo começa com um ritmo muito forte, ele acaba. Ele chegou a abrir um pouco mais de 4 segundos em relação aos adversários e acabou com a de bronze. Ele, no fim, ele acaba muito, ele cai demais, e é algo que não é a primeira vez que eu vejo ele fazendo. Ele, é um nadador que tem condição de fazer um 15,40 fácil, mas acabou na terceira colocação com 16, 13,69. Aí até o, o, o vencedor do juvenil A teria ganho a prova do, do juvenil B. Porque o, o, na, na, na colocação, por exemplo, o, na. na Categoria de a masculino, ganhou a prova com 16,06. Ah, finalizando, temos os dois revezamentos 4 por 100 metros livre. Misto Brasil ganhou as duas provas e bateu os dois recordes. Vou até, tá aqui os, os parciais da garotada. O Lucas Tudoras abriu 53,94. Na sequência, veio o Vitor, 53,06. E as meninas, ah, 59,14 para Giovana e 57,64 para a Stephanie. No Juvenil, B, misto, mas o, o, o revezamento foi. Lucas Souza abriu 59,6, ele tinha aberto uh, no revezamento 4% livre uh, na categoria com 59,2, agora fez 59,6. Bruno Guerra, 51,23, Aimee, 57,47 e fechou a Ana Vieira, que fechou com 57,39, uh, 56,39, perdão, Brasil, Uh, vencedor das duas últimas provas e batendo os dois recordes, aliás, um dia de só três recordes, são os recordes do Eduardo Cisternas número 500 e os dois recordes do revezamento. Brasil na etapa acabou contabilizando seis exatamente, aqui o número de medalhas de ouro no Brasil do terceiro dia, Brasil agora soma, somou seis de ouro, seis de prata, quatro de bronze, total 16 medalhas ao final do terceiro dia. Lembrando que o Brasil tinha já em 41 medalhas. Agora são 57 medalhas. Faltam duas etapas. Este é o Campeonato Sul-Americano de Benil. E a gente volta amanhã. Até lá.